né? Já começou? Eu já tô falando no ar? Eu vou, não, eu começo no ar ou tô fora do ar? Não, tá ar, tá ar. Eu, tô, eu tô no ar já, não tô nem sabendo. Tudo bem? Tudo bem com vocês, queridos ouvintes e amigos da Rádio Mundial? Ó, eu tô aqui na live, mas é na minha live, né? No meu, no, no meu canal. No meu canal, não, eu tô no meu... Como face. é que se diz? No meu Face. É Armenda é. Gourmendia. Vocês vão lá e me assistam. Hoje eu vou fazer o programa aqui uh, uh, pelo, né? uh, pelo Face. Eu vou atender ouvintes hoje. Se alguém quiser perguntar alguma coisa também, pode perguntar. Tá bom? A Rita de Cássia também tá. Manda um pouco pra mim, ó. Vou mandar para todos. Muita energia para todos. Todos, tudo de muito bom. Eu gosto de programa assim, bem descontraído, né, Carmen Barreira? Bom, agora vamos começar a falar um pouquinho sobre um assunto hoje, né? Vou saber um pouco sobre o meu trabalho, o que nós fazemos. Para quem ainda não me conhece e está me ouvindo pela primeira vez... Eu trabalho com a Medicina Energética do Terceiro Milênio, que entra ah, o Registro da Memória Celular. E o Registro da Memória Celular é assim. Eu trabalho por canalização. À medida que eu vou conversando com a pessoa, uh, eu canalizo o subconsciente dela. Obrigada, Viori. Eu canalizo o subconsciente dela. E pelo subconsciente, a gente vê onde ela tem os bloqueios... Obrigada, Lino. Os traumas, os bloqueios, enfim, tudo o que está acontecendo com ela. Nós percebemos também, não só os traumas, os bloqueios, mas o que foi implantado nela. O que ela tem... Depois eu continuo fazendo a radiestesia. O que ela tem de memórias que vieram tanto dos antepassados né, que veio na célula e que precisa de regenerar precisa mudar essas informações como todas as informações que ela foi recebendo tanto durante na concepção na gestação no, no período introterino na infância anteontem então todas essas informações acabam trazendo sérios problemas. Na verdade, nós não nascemos para sermos doentes, porque nós nascemos para sermos saudáveis, nós, nós somos de uma energia maravilhosa, a nossa máquina é perfeita, né? ela é muito perfeita. Porém, a, essa perfeição ela acaba ficando limitada. Por quê? Porque a nossa cabeça, os nossos pensamentos toda a nossa rede neural, os nossos neurônios que são formados pelas células, elas acabam uh, se trancando muito. Elas se trancam extremamente, elas ficam confinadas dentro das memórias obstruídas, né? dos pensamentos negativos. Bom, o... O Lino tá falando para mim que tem ouvinte na linha E depois eu falo do restante da medicina energética do terceiro milênio Dos meus recadinhos, né, Lino? Mas vamos atender ouvinte Alô? Alô Quem tá falando? É Maria Neuza Maria Neuza? Listo. Tudo bem, Maria Neuza? Ai, tô com calor, Lino Tudo bem, Maria Neuza? Tudo é, Tem que falar que tá, né? Não. Tá, o que, que tá acontecendo com você? Me fala eu sinto muita angústia, muita tristeza. Muita angústia, muita tristeza, tá. Uh, me fala o seu nome inteiro. Maria Neuza de Souza. Maria Neuza de Souza. Uh, Maria Neuza, diz uma coisa pra mim. Você lembra do seu passado, de, né, da sua infância? Passado, lembra um pouco. Tá, então você... Eu não sei qual a sua idade hoje, mas eu não sei se foi com sete anos de idade ou há sete anos atrás você passou por uma situação de perda, uma situação de, de aflição, uma situação onde você se via assim... Eu, Praticamente largada na vida como, você, como se você não fosse ter nem onde morar, entendeu? Pode ser sete anos atrás, ou sete, quando eu tinha sete anos? É, uma das duas fases Porque tá vindo o número sete É, eu não sei Minha vida sempre foi difícil, né? Com sete anos eu não lembro, não consigo lembrar Mas... Mas a tua vida foi difícil mas teve esse pico? teve, teve vários, vários minha vida sempre foi tribulada vários, vários, não sei nem falar qual foi que eu não tive na vida foi vários tá, então, porque nessa fase, há sete anos atrás vamos dizer, aconteceu alguma coisa marcante muito marcante mesmo dentro dessa dificuldade? É, aconteceu vários, né, Com sete anos atrás aconteceu também é, pelo visto, tem motivos para você ter essa angústia, né? Vai demais. Eu vou fazer assim, eu vou mandar um pouco de energia para você. A Regina Célia também está aí assistindo. Um beijo para você, Rê. E eu vou mandar para você a energia, tá? Hum. Eu estou fazendo pela radiestesia. Fala o seu nome inteiro três vezes. Maria Neuza de Souza, Maria Neuza de Souza, Maria Neuza de Souza. Data do seu nascimento... 19 de maio de 1953. 19 de maio de é, 19. 1953. Ai. É, você tá com outro problema também, viu, Fora Angústia? Hum. Você, você tem dores na parte abdominal ou no, nas coxas? Tenho, às vezes eu tenho. Vezes eu tenho. Agora eu estou tendo ultimamente no pé. É, porque tá mostrando muito a parte baixa do seu corpo Você uhum. tá sentindo alguma coisa? Agora? É Agora no momento eu o assim no pé, né? Que é aquele, aquele esporão, né? Que fala, né? No osso do pé Tá Então faz assim Você vai ficar quietinha aí, tá? Eu já tô mandando energia fria pra você Pra eu atender outra pessoa, tá bom? Tá é bom Fica tranquila aí. Tá bom. Tá, um beijo. Pô, mas eu desligo, né? Hã? Pode, pode ficar desligar. na linha, tá, tá bom? Tá bom. Ah, tá. Hã? Vou. Ah, precisa desligar, não dá pra atender outra pessoa? Então, você desliga, eu atendo outra pessoa que você já vai melhorar, tá bom? Tá bom, pode desligar, né? Tá bom, pode. Tá. Você vai melhorar um pouquinho. A Rita de Cássia tá dizendo que tá... Tendo tanta angústia, por quê? Por quê, né, Rita de Cássia? Tem, tem ouvinte na linha? Então vamos atender e depois eu falo com a Rita de Cássia. Alô? Alô. Alô. Quem tá falando? Rosana. Tudo bem, Rosana? Tudo. Então tá bom. O que que acontece com você, Rosana? Ah, eu tô pegando muita gripe, sabe? Imunidade baixa? Não tenho imunidade baixa. E por que que pega tanta gripe? Eu não sei por quê. e na região da garganta sempre Tá, começa na garganta, né? É, sempre na garganta e... Me diz uma coisa É Rosana, né? Rosana Do que? Aparecida Rosana Aparecida Ultremari Rosana Aparecida Ultremari? É, o L, Tremare. Tá, o Tremare. É. Tá. Uh, você já reparou se de vez em quando essa parte da, da garganta, aí, uh, o laríngeo mesmo? De vez em quando ele fica um pouco avermelhado, a pele? Fica. Fica, né? Por dentro, né? Isso. Fica bastante. Fica bem... Uh, em pipoca, sabe? Em pipoca tudo. É, mas não, não, não dá PUS, não, né? Não, não dá. É, é só fica é, como se fosse uma alergia, vamos é, dizer. É, uma alergia, uma bolinha, sabe? Tá. Você teve alguma separação? Separação? Sim. Não, é separamos assim de. A gente tinha um sócio, né? É. A gente separou desse sócio. Sim, você teve uma separação. É. Ou financeiro, ou de é, pessoa. É, no caso, né? É uma separação. É. E como é que é a tua relação hoje com essa pessoa que Não foi o seu... Não tenho só... mais é, relação. Não, né? Não. E aonde ele tá entalado aí em você? Hum, na garganta. <risos> eu precisa falar é isso, mais, em... Lino? É? Não, eu tô falando pro Lino, se precisar falar mais. Aham. Uh -huh. Não precisa falar mais nada. Entendi. Sabe por quê, Rosana? Você sempre teve esse ponto muito frágil. Bastante. Sei, desde criança. Desde criança você tinha inflamação na garganta, infecção. Você não podia chorar como você queria. É. Você ia chorar, ninguém te ouvia, ou você ainda tomava mais... Sei lá, era chorar pra dentro, entendeu? Entendi. E você sempre veio com esse problema E você nunca se viu Como uma pessoa autêntica hum. Uma pessoa verdadeira Para você mesma Entendi E aí o, o ápice foi Com essa separação Entendi E isso se você não cuidar Meu amor vai piorar É É. Porque ele já está pegando Se você observar de vez em quando você tem a sensação que tá indo pra altura da nuca, pro lado da nuca. Tá indo mesmo, tá doendo embaixo já na nuca. Por quê? Porque tá tudo entupido. Nossa. É, tá pior que, <risos> que pia entupida, sabe? O, o... Ah, sei. O ralo. <risos> tá tudo entupido, é sério, porque é, é, a mesma, é o mesmo chakra. É, eu sinto que a, a noite tem uma arrolha, tudo tem... embaixo da nuca. Tem um implante aí. O negócio ah, tá é? feio, é. Agenda um horário, vai lá, não tem outro jeito. Ai, oh, Eu tenho. Eu moro aqui no, em Valinhos. Ué, qual é o problema? O pessoal vende Sorocaba, vende Tatuí. Então, como que eu faço pra chegar até você? Ué, entra, me, me procura no zap, Michelle, eu vou dar o um número já já. Aham. Uh você -huh. tem zap, né? Eu tenho. Então, anota o número do meu telefone. E Era entra... só um pouquinho. Não, eu vou... É, tá. Eu já vou falar e todo mundo anota, tá bom? Tá. Você vai mandar energia fria pra mim? Já tô mandando. Ah, tá. Você tá sentindo um pouquinho? Ainda não. Tá. É que eu vou começar a mandar agora. Vamos lá. Eu vou fazer... Eu vou pôr o pêndulo porque agiliza mais, tá bom? Tá. Agiliza mais aqui. Vamos lá. Nossa, o negócio tá... Olha isso! Tá, tá bem... O negócio tá subindo aqui. É? É. Nossa, me arrepiou a coluna inteira. E o que quer dizer? Você tá com uma carga energética pesadíssima. Você tá com... Essa pessoa deve pensar em você sempre mandando coisa ruim. Ah, é? Ah, eu tive uma separação com uma amiga também. Será que é Pode caso? ser também, mas tá. E juntou tudo, entendeu? Entendi. Você tem falta de ar de vez em quando, né? Tenho. Tá. Ah, tá bom. Fica quietinha lá no seu canto. Desliga o telefone. Uhum. Pra gente, pra podermos atender outras pessoas... E Aí você, você manda o zap. Já tá começando, viu, a energia fria? Tá. tá. Tá nas suas pernas, pode prestar atenção. Tá bom? Tá. Posso desligar? Tá sentindo nas pernas? Um pouquinho. Então, já fica quietinha que vai subir no corpo. Tá bom, então. Um beijo. Beijo, tchau. Tchau. Tem mais ouvinte? Antes de atender ao ouvinte, eu vou falar o número do meu consultório para o pessoal que quer agendar, marcar consulta. E eu tenho que dar os recados também, tá? A flor de lisa aí. É, para esse pessoal que eu não estou conseguindo falar agora, eu assim que eu sair do ar, né? eu continuo. Vocês não saiam, eu continuo com vocês aqui mesmo no, na rádio, tá bom? O número do meu consultório, gente, do meu WhatsApp é 99675... 5250, para quem quiser agendar, são seis sessões, uma vez por semana, por uma hora. Uh, você vai fazer a primeira consulta. Depois da consulta, eu já falo tudo, faço a canalização, levo uma hora e meia. E, gostou? Vamos agendar e vamos fazer o tratamento. Você pode tanto tratar comigo, as três primeiras sessões sempre são comigo. E depois você pode continuar ou com a Cláudia, ou com a Tereza. Tá bom? Ou comigo, se você preferir. Existe uma diferença de valores, tá? Então, é 99675-5250. Estou em São Paulo. É 1199675-5250. É o meu WhatsApp. 99675-5250. E vamos atender o ouvinte. Alô? Olá. Quem tá falando? A Cristina Não tô... Cristina, mas é melhor aumentar um pouquinho Tudo bom, Cristina? Tudo Fala, Cris Então, gostaria de saber Porque eu só acordo, eu durmo cansada E levanto mais cansada ainda Muita dor no corpo? Muito. Ou cansaço? E sonho muito, muito, muito, muito É mesmo? Você sonha? Ou você tem, assim, tipo, pesadelos, sonhos mais pesados? As duas coisas, muitas coisas que eu sonho acontecem. Tá, premonição, né? Isso. Ah, e a maioria das coisas são coisas negativas que acontecem? Sim, sim. E você, quando você tem esses sonhos, você, com outras pessoas, você avisa a pessoa porque a maioria das vezes nunca dá tempo, sempre quando eu vou contar já aconteceu, que nem quando meu primo morreu, eu tinha visto, do modo que aconteceu foi do jeito que ele tá. morreu, sei lá, é estranho assim, eu fico até assustando. Não, isso daí não precisa se assustar, você tem premonições, não é intuição, é premonição, que, que a gente chama, que aliás eu vou dar um curso a respeito disso, uma palestra, eu vou até anunciar, tá bom? Tudo bem. É muito bom, vale a pena fazer. Mas uh, você... Não tem como você evitar, porque você já nasceu assim, é teu. Tem como você trabalhar e ressignificar isso. Então, o que que acontece? Quando você dorme, você tem esses sonhos turbulentos, tudo. Você está, che... você está saindo do corpo e você vai lá ajudar, de uma certa forma, você ajuda Às vezes a pessoa está se desligando Ou ela está precisando de energia E como você ainda não aprendeu a lidar com isso Você dá a sua energia para a pessoa ah. Entendeu, Cris? Entendi. Aí você acorda desgastada O que eu estou percebendo é que você está em depressão é. Fala um pouquinho mais alto que eu não estou te ouvindo é verdade. Esse você está é com depressão, você está cansada. Tem horas que você não quer nem ficar por aqui mais. É verdade. Né? É verdade. Bom, ah, eu vou, eu, o que, que eu posso dizer para você? Eu vou dar uma palestra a respeito disso, explicar direitinho. Caso você queira fazer, é muito bom para você entender. Tá bom? Tá bom. Tá bom, então, Cris. Mas você uh, já tem orientação, entendeu? É. Por que, que você acorda desse jeito? Quando você for se deitar, irradia uma luz azul para você mesma. É. E, e se vê dentro de uma luz azul e principalmente entrando pelo seu peito e, e distribuindo por dentro do seu corpo e peça assim... Que, que você pode ter, não tem problema, mas que a sua energia não, não, não se desgaste. Tudo bem. Tá bom? Tá bom. Um beijo grande. outro, tchau, tchau. Pessoal, para quem quiser agendar um horário comigo, passar, é o número do telefone do, do meu telefone do consultório, se ligar agora, deixa o um recado na secretária, depois nós retornamos, ou do meu WhatsApp, é o 99675... 5250 é 11 também a São Paulo, estou em Santana 99675 5250 Ai, a, a Flor de Liz já pôs lá o número olha lá a Juliana tá aí boa noite é, a Flor de está dizendo que ela também tem sonhos pra, tem as premonições para o pessoal daí eu vou responder assim que eu sair tá bom? E o meu, do meu, e o meu WhatsApp é o 99675-5250. 99675-5250. Antes de ter mais ouvinte, antes de eu atender outra pessoa, eu vou dar um recado para vocês agora. <risos> tá bom, gente? Eu estou me despedindo de hoje, segunda-feira, às 18h30. Mas não estou me despedindo da rádio que eu amo tanto, tá? Eu estou me despedindo do horário, viu, Rater Fernanda? Boa noite para você também. Agora eu vou começar um novo programa, um novo dia, né? Um outro dia, que vão ser todas as sextas-feiras, às nove e meia da manhã. Vamos variar um pouco. Né? Já fiquei muito à noite Já fiquei muito em fim de tarde Já fiquei também pela manhã né Teve um, Cheguei a ficar quatro anos Às quartas-feiras Depois eu fui variando Agora volto O bom filho, a casa, a casa torna É bom variar um pouco Então, a partir de, do dia 2 Agora Me ouçam Às seis e meia às nove e meia da manhã, tá? pela Rádio Mundial, na Rádio do Terceiro Milênio, a rádio que acredita na vida e a Armin também acredita. E também todas as segundas-feiras, às sete e meia da manhã. Então, segundas-feiras, às sete e meia da manhã e às sextas-feiras, às nove e meia. Então, a partir da semana que vem, eu não estou mais aqui. Mas, com certeza, vai estar alguém interessante para vocês, tá bom? Gente, mais um recadinho. Agora, uh, eu trabalho, como eu disse, com a medicina energética do terceiro milênio, que entra, além do registro da memória celular, entra também a radiestesia magnética imantada, e além da, da radiestesia magnética imantada, a energia fria vibracional curadora, que é algo fantástico. Eu não sou uma aprendiz, eu sou auto-iniciada. Eu fui iniciada nessa energia em, 80, em 85, Em 1985. Eu tenho muitos vídeos, daqui a pouco eu vou, inclusive no meu Face, eu vou, eu vou já postar uma pessoa que depois vai para o YouTube, porque eu, eu junto né? todos, eu, eu não, não, não tenho tempo de ficar atendendo o pessoal me dar uh, depoimento, eu tenho muitos depoimentos, mas eu tenho depoimentos filmados, o pessoal fazendo lá na hora, né? E é uma energia, gente, que vem dos pleiadianos. Eu fui iniciada pelo mestre Eumoria, ou Eumória. Trabalho muito também com a linha Xamã. Eu bato tambor, sabia? É, bato. Porque eu respeito muito a mãe Gaia. Só uso pêndulos de cristal, porque esses elementais eles não são programados. Eles simplesmente... Eles falam comigo, e vou falar com você também, se você fizer o curso. Olha, está começando para a minha garganta, porque estou falando aqui, né? E tem muita gente que, inclusive, está com a mandíbula presa. Eu vou percebendo, e o pêndulo me ajuda bastante. Mas, tá... olha, está falando, Oba! olha lá, ele mesmo que está falando. Ele está falando para vocês acreditarem, olha lá, olha lá. Vocês estão vendo o que ele faz? E ele está abençoando, porque tá está fazendo o sinal da cruz. <risos> Ó, ele está abençoando a todos que estão aí. É, é um negócio muito bacana. E eu não sou aprendiz de quem me ensinou. Eu é que sou. Eu que ensino e inicio as pessoas. E atendo a vocês também. Então... Querem agendar um horário comigo? Querem ir no YouTube? Tudo isso? Uh, vão no YouTube, vão no meu site. O site está quase pronto. Uh, e se inscrevam. Uh, vão para minha página. Daqui a pouco vai estar tá na página também. É tudo Armin de Gourmandian, tá? Estou no Instagram também agora. Pessoal, eu queria avisar vocês que no dia 24 e 25... Eu vou dar a iniciação pela energia 24 e 25 de novembro. A iniciação é um sábado e um domingo. É o dia inteiro, é de manhã até a noite, uh, da energia fria vibracional curadora. E na semana que vem eu dou o restante da agenda. Ou então vocês liguem, mandem o um WhatsApp, que nós já mandamos também, tá? E você já faz parte do nosso grupo no WhatsApp. E a gente manda sempre por escrito para todas, tá bom? Flor de Liz, Rita de Cássia, para todos, continuem que eu vou continuar falando com vocês. E para o pessoal da rádio, eu me despeço, me despeço desse horário. Até sexta-feira, às nove e meia da manhã, com vocês, sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão por todos que estiveram comigo agora e que agora vão migrar comigo. Sejamos sempre na luz.